Oi gente, eu sou a Tata e esse aqui é o Love Drama, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e a nossa conversa de hoje vai ser sobre amor platônico, vocês sempre me pediram muito esse tema e eu não sei por que eu não tinha um vídeo exclusivamente falando sobre amor platônico aqui nesse canal, você é uma dessas pessoas que gosta de ouvir sobre, quer saber se tá sofrendo de amor platônico ou não, quer entender o que é de fato um amor platônico, quer saber o que fazer com esse sentimento e coisa e tal, eu vou conversar com o sobre tá bom? Então, antes de falar sobre o que é, de fato, o amor platônico, eu queria exemplificar para ver se tu te identifica. Quando que acontece um amor platônico? O um amor platônico acontece naquela pessoa que ela é apaixonada por um ídolo, por um professor, por alguém que ela só admira de longe e ela mal sabe o nome. Ou ela sabe tudo da vida da pessoa, mas a pessoa não sabe sobre a vida dela. Amor platônico também às vezes acontece dentro de relações de amizades, quando um dos lados é apaixonado e o outro lado não sabe disso. Ou então aqueles casos que a outra pessoa nem sabe da tua existência. Se identificou? Se identificou com algum deles? <risos> E tata, me identifiquei, Tata, fala mais, fala mais. Afinal, o que é amor platônico? É aquele amor, aquela paixão que vive só no mundo das ideias vive só nos pensamentos na idealização da cabeça da pessoa ela é qualquer relação que ela só é idealizada ou seja ela só existe na, nas ideias e não é colocada em prática em forma de nenhum ato de amor uma declaração um abraço diferenciado um toque um beijo uma relação isso é um ato de amor o amor platônico não chega a ter um ato entendeu ele vive só no das ideias. O nome, né, a nomenclatura amor platônico, paixão platônica, é derivada de Platão, platônico vem de Platão, acho que vocês já devem saber disso. Eu lembro disso que eu aprendi na escola, no colégio, vocês devem ter aprendido também. Platão defendia esse mundo das ideias, né? O conceito de mundo das ideias é de Platão. O que, que é o mundo das ideias? É o que eu acabei de falar, que não vem pro real, não realiza, não, não, não chega a ter uma ação. E Platão dizia que tudo que existe no mundo das ideias é perfeito, é imutável. E o amor platônico é assim. É uma coisa perfeita, 100% maravilhosa, a pessoa é incrível, a pessoa tem zero defeitos, a pessoa é linda, querida, simpática. É por isso que as pessoas têm medo de trazerem, muitas vezes, esse amor para o mundo real, porque tu idealiza aquela paixão, aquele amor, aquele ser tão perfeito, aquele amor platônico é tão incrível que imagina se tu te decepciona a ponto de trazer ele pro mundo das ideias e, e não é bom. E a pessoa tem defeitos. Porque, assim, todo mundo tem defeitos. Realmente, o amor perfeito só pode existir no mundo das ideias. O amor perfeito não existe no mundo real. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem brigas, discussões, discordâncias, enfim. Então, assim, como identificar se é meu amor, se é minha paixão é platônica ou não, é uma coisa que a gente pode ver... É o lance do impossível, sabe assim? É um amor quase que inalcançável, é um amor quase que impossível, é um amor proibido por algum motivo, é um amor proibido? Às vezes o amor proibido, muitas das vezes, é platônico sim. Por quê? Porque ele acaba existindo só na imaginação de um dos lados. Acredito eu, tá, que deva existir algum amor platônico vindo de duas partes. Normalmente a gente coloca assim como se uma das pessoas estivesse pirando, delirando, né? O amor platônico, ele, ele tá bem associado a esse lance do delírio. Um dos lados delira pelo outro lado, mas acredito que deve haver alguma situação em que o, o amor é, existe e ele é platônico de ambos os lados. Que nenhum dos dois tem coragem de trazer essa paixão, esse amor pro real. E aí acredito que sim, ele acaba sendo platônico pra... pra para os dois lados não sei se os estudiosos da filosofia iriam concordar comigo mas essa é a minha concepção tá gente então como o amor platônico tem essa coisa assim essa vibe do irreal é não acontece no físico também tem muitas teorias que diz, que explicam ele como um amor espiritual um amor que só acontece longe da realidade sabe assim então como sair dessa né o que fazer com esse meu amor com essa paixão platônica o que fazer tá, tá? Platônico, eu descobri. É platônico. Estou sofrendo disso. O que, é que eu faço com isso? Ah, gente, só uma pausa aqui para falar para vocês que tem muitos conteúdos como esses lá no Instagram do Love Drama, tá? O Love Drama canal, então segue lá também. Por lá eu consigo manter o contato com vocês mais de pertinho. A gente consegue conversar, enfim. Tá muito legal. Tô produzindo muito conteúdo nossa por lá. Então segue lá. Vou deixar o link aqui na descrição também, tá? Cara, como ele é aqui, né? Como ele só existe aqui no mundo das ideias e no teu sentimento, eu acredito que a melhor solução para tu poder, de uma vez por todas, é acabar com isso, sendo tornando ele real ou te trazendo para a realidade de que ele não é possível de acontecer, seja tu agir. Então, assim, eu vejo que muitos de vocês sofrem de amor platônico há anos, eu recebo depoimentos de pessoas que eu vejo que há anos tem esse amor, há anos idealizam uma pessoa incrível que elas veem todos os dias, seja no trabalho, na faculdade... É, no bairro ou apaixonada que nem eu falei pelo professor pela professora por um ídolo e acaba não realizando nunca isso porque por medo de se machucar mas tu não pode ter medo de se machucar porque tu já se machuca fazendo isso essa coisa incrível maravilhosa linda perfeita zero defeito só está existindo na tua cabeça ela não é real não que eu seja contra tu imaginar coisas, bem pelo contrário, vocês sabem que eu sou super a favor né, desse mundo imaginativo, acredito que a gente pode curar muitas coisas é, em outros planos e com a nossa imaginação e com a nossa força do pensamento, mas se tu não tá sendo legal pra ti, se não tá sendo saudável pra ti, puxa isso pro real, puxa isso pra uma ação. E qual seria essa ação? É meio que descobrir se a pessoa é tudo aquilo que tu imagina mesmo. Porque se tu imagina que a pessoa é linda, doce, meiga, pura, querida, bonita, e tu vai falar com ela e ela acaba sendo ríspida contigo, sendo grosseira, ou então se tu não tem como falar com ela, Tata, não tem como, é um ídolo, é alguém que eu jamais conseguiria falar. Ou então alguém que tu teria que ir falar e ia pedir um autógrafo conversar e a pessoa viraria a cara pra ti, isso é uma ação vai acabar sabendo que a pessoa não é aquilo tudo que tu imaginou que tu idealizou dela, sabe? Quando eu digo ação, eu não digo pra tu escrever uma carta de três páginas declarando, pra tu chamar a pessoa, sei lá, da onde tu vê, pra tu chegar pro teu professor e falar cara, eu te amo. Não, não é isso. A ação que eu digo é tu descobrir bota de missão aí, descobrir se a pessoa realmente é essa coisa que tu idealiza na tua cabeça e assim, acredito que a gente só consegue agir quando a gente tá com a nossa autoestima em dia então o que que eu te diria, fortalece a tua autoestima, cara fortalece a tua autoestima pra tu viver de fato um amor real porque tu é merecedor disso, tu é capaz de viver um amor real. As pessoas, muitas vezes, abrem mão é, de viver amores reais, não enxergam amores que estão do teu lado, possibilidades de possíveis amores que estão dos seus lados, é, porque estão idealizando, estão focados em uma coisa que é impossível, que é irreal, que só existe na imaginação. Então é capaz, tu é merecedor de, de viver esse amor real. Mas pra isso a gente tem que estar com autoestima em dia. Então coloca a tua autoestima aí em dia. Espero que esse vídeo sirva pra, pra ajudar, nem que seja um tiquinhozinho assim, a tu te ver, olhar pra ti, ver como tu é incrível também, e como alguém pode te idealizar como uma pessoa incrível e que isso seja real, sabe assim? Foi é isso, não esquece de seguir o perfil do Love Drama lá no Instagram, Love Drama Canal, tá bom? Fala comigo por lá, um beijo, tchau!